Boas pessoal, aqui fala Igor Maurício, eu sou um fotógrafo e um retoucher português. Neste canal vamos abordar as temáticas da máquina fotográfica, assim como o retoque tá? De início vamos começar a aprender a diferença entre as máquinas, depois sim o ease, a abertura e a velocidade, e por fim depois sim o nosso querido retouch, tá? Neste momento eu sou mais retoucher do que fotógrafo, mas sei aquilo que tenho para saber sobre a máquina fotográfica, visto que andei num curso de fotografia, tá? Ou seja, o primeiro vídeo vai ser basicamente só a falar sobre a diferença entre as máquinas compacta, híbrida e DSLR, ok? Normalmente as pessoas têm tendência a querer comprar as máquinas mais caras porque acham que são as melhores, mas isso vai depender do trabalho que nós vamos fazer. Porque se tivermos uma máquina compacta e que queiramos só fotografar certas coisas que possam acontecer ou momentos de família, essa máquina vai chegar. Se quisermos gastar mais dinheiro e ir para uma híbrida, também podemos fazer, mas eu vou explicar depois qual é as diferenças, ok? Há quem queira sempre gastar muito dinheiro nas máquinas e eu penso que isso não seja necessário, por isso vamos pôr as mãos à obra, vamos trabalhar, vamos ver os resultados finais das imagens, ok? Obrigado.